Horas, horas, horas, parece que não está indo muito bem no mundo fantástico da Lalalande, da Esquerdalha. Bom, é muito fácil falar, certo? É muito fácil chegar e ficar metendo louco. Mas quando estamos falando de forças armadas, aí é uma turma de alta pedigree. Eu sei que muitas pessoas esperavam que eles fizessem milagres, agora... O que nós estamos vendo é até briga de WhatsApp de comandante. De repente, o Lula está preocupado, está atacando as forças armadas e esses ataques se repetem todos os dias. Acontece que eles têm todos os poderes, mas eles não têm os patriotas. E não há povo mais patriota do que dentro das forças armadas. Não estou falando ali da alta patente, eu estou falando entre geral, a média de qualquer grupo de patriotismo não pode ser maior do que a média das Forças Armadas. Então, gente, olha o que está acontecendo. Eu trago para vocês a atenção de algumas notícias. A primeira é que se você pesquisar vândalos, começa a aparecer notícias. Vândalos identificados. Procura por vândalos. Entidade vai restar a vândalos, vândalos, né? Vândalos destrói a imagem de Nossa Senhora, vândalos destruído por vândalos, ah, vândalos, vândalos. Hum, foi só o Verdevaldo talvez fazer uma matéria internacional de que estavam criando campos de concentração para bolsonaristas que, de repente, a mídia muda a palavrinha. Ué, não eram terroristas, agora são vândalos? É, porque não colou, Certo. Terroristas cristãos que rezam e fazem protestos em dias que não tem ninguém. Ah, tá bom, sim. E aí mais gente é calada e mais censurada. E agora são vândalos. Olha, que incrível. Mas aí não começa, né? Isso daqui é de três dias atrás, mas começou assim. Lula diz que houve conivência de muita gente das forças armadas durante a invasão. Estou convencido que a porta do palácio foi Aberta, diz ele. Não tinha nenhuma porta trancada, nem tentaram resistir. E aí, esse daqui é também de dois dias atrás. Começa assim. Lula diz que Múcio continua na defesa e que forças armadas não são poder moderador. Hum, já que eles ganharam, já que eles estão tudo bem feito aí, porque eles estão tão preocupados, não é mesmo? E aí, vamos a. As notícias de hoje, né? PT vive maior tensão com forças armadas desde 2003, diz especialistas. Isso aqui tá no Trend Topics do Google News de hoje. Olha, ah, estão muito preocupados, hein? O Partido dos Trabalhadores, isso aqui é de um site completamente de esquerda, tal, Carta Capital, vive a maior tensão com as forças armadas desde o primeiro governo de Lula. Segundo análise da cientista social, social Ana Penido, pesquisadora na área de defesa e segurança nacional, para professora, a crise é mais aguda do que observada durante os trabalhos da Comissão da Verdade no governo de Dilma Rousseff, quando investigações sobre a ditadura incomodaram os militares. A avaliação ocorreu durante entrevista ao programa direto da redação, no canal de Carta Capital no YouTube, na sexta-feira 13 para a professora, a dificuldade de o PT lidar com os militares já ficou aparente pela ausência de um grupo de trabalhos sobre defesa na equipe de transição. Neste momento, a postura de militares durante os atos golpistas, chama ela, de 8 de janeiro, demonstra uma relação ainda mais conflituosa. Pensando retrospectivamente, eu imagino que tenha sido o momento mais tenso dessa relação ao longo dessa história inteira. Mais tenso, inclusive, que a própria Comissão Nacional da Verdade, declarou a professora. Estão preocupadíssimos. As Forças Armadas parecem que não vão deixar eles simplesmente meterem o um louco e fazerem o que quiserem, apesar de que você pode argumentar de que não há mais nada a ser feito, certo? E aí nós vamos à notícia bombástica do momento. Então, mostrei a narrativa do que veio acontecendo nos últimos dias e agora vamos ao dia de hoje. Atenção, general do exército disse a Dino que não iria prender golpista, diz o jornal aqui. E aí como é que faz, tá? Olha aqui, segundo o jornal The Washington Post, que é gringo, certo? Que não é o BR aqui da esquina não. O exército posicionou tanques e três linhas de soldados para impedir as detenções. Você não vai prender as pessoas aqui? Disse o general Júlio César de Arruda ao ministro da Justiça Flávio Dino. De acordo com duas pessoas que estavam presentes e conversaram com a reportagem. Então isso aqui, olha, o mundo inteiro prestando atenção no que está acontecendo. O exército interviu que golpe comunista. O que está acontecendo, meu? Nossa, meu. por isso que eles estão tão preocupados e têm que prender um monte de gente Porque as pessoas não saberem a verdade do que tem acontecido Na avaliação de autoridades do governo ouvidas pelo jornal norte-americano Isso permitiu que golpistas, diz a matéria aqui né, Que agora é fândalo, mudou, tá mudando Fossem alertados e escapassem O acampamento em frente ao QG foi desmontado na segunda-feira a versão coincide com que a Ibanez Rocha, governador afastado do Distrito Federal, disse em depoimento à Polícia Federal, quando afirmou que autoridades militares impediram o desmonte do acampamento bolsonarista. Há uma semana, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, inconformados com o resultado das eleições, né, invadiram e depredaram o Congresso Nacional, blá, blá, blá, blá. Tá, tá, tá. Esse terra Brasil Notícia está cada vez mais esquerdista na tentativa, no desespero de sobreviverem. E conseguirem mais uma mamatazinha, porque eles foram desmonetizados, né? Aí você vê como a pessoa muda rapidinho. Mas, outra notícia importante aqui, é olha aqui, tá? Do dia de hoje também. Mais um ex-comandante da Marinha sai de grupo de WhatsApp, confirmando racha nas Forças Armadas. What? What? Como assim, cara? Parece que o Brasil virou um caos completo, virou um grupo de WhatsApp gigantesco, e aí pessoas se banindo. O que está acontecendo? Mas o que é isso? Mais um ex-comandante da Marinha saiu do seu grupo de WhatsApp em protesto contra manifestações de almirantes que debatem acaloradamente os atos golpistas de domingo e intensificam as críticas ao novo comandante da Marinha. Almirante Marcos Sampaio Olsen que agradeceu a nomeação ao ex-presidente Lula, né, desculpa, ao presidente Lula, no discurso de posse. O primeiro a sair foi o almirante Eduardo Leal Ferreira. Agora foi a vez de Ilques Barbosa Júnior. Leal Ferreira passou o comando da Marinha para Ilques em janeiro de 2019, início do governo Bolsonaro. Os dois participavam de grupos diferentes de almirantes no WhatsApp, o que é mais uma prova do alto grau de contaminação política e do racha nas Forças Armadas, provocado nos últimos quatro anos de governo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, capitão da reserva, que saiu do exército e entrou para a política, blá, blá, blá. Não. Olha ali, os caras... Mano, eu vou parar de ler essas matérias da Terra Brasil Notícia que estão cada vez mais esquerdistas. Mas o resumo é o seguinte, as pessoas não estão aceitando como brasileiros estão sendo tratados, independente do cargo político. Alexandre de Moraes acha que está agindo da melhor forma possível, mas ele completamente desconsidera a política, desconsidera que está tratando com seres humanos, crianças, idosos, que vão repercutir no mundo inteiro. O Valdo está muito focado ali na censura, em como é similar aos Estados Unidos, mas a única coisa que ele precisava apresentar no mundo inteiro é como esses brasileiros foram tratados. Por que esse medo? Por que essa preocupação de mostrar o que tem acontecido aqui? Porque tem medo de parar no mesmo lugar, ou que seu marido seja tratado da mesma maneira. Então, prestem atenção. A gente aqui continua repetindo a mesma coisa. Sempre fomos contra esses atos antidemocráticos, ou golpistas, ou terroristas, ou agora de vandalismo, como chama a esquerda. Nós tentamos avisar por dois meses que isso ia acontecer. Que a esquerda esperava esse momento para instaurar seus novos inquéritos e perseguições e justificar. A gente tem que resistir de forma pacífica, democrática. Certo? Se algo acontecer com o meu canal ou desaparecer, resista dentro da sua casa. Um Brasil que jejuar vai se livrar de seus parasitas. Podem ter certeza disso. É a única solução. Agora, as forças armadas que o Lula está fazendo... Isso daí é mais do que esperado. Você não pode ver patriotas aceitando que o Brasil vire subalterno à Venezuela. Certo? Então, muito obrigado pelo seu apoio. Estamos aí rumo às 400 rifas compradas na nossa quinta rifa. Participe do sorteio de três celulares. Também rumo aos 280 mil seguidores. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.